E aí clã Sheldon, aqui hoje a gente está vindo com Salt and Sacrifice, possível sequência aí de Salt and Sanctuary, saiu para Playstation 4, 5 e também tem na Epic Store, provavelmente vai sair em outras plataformas, a gente vai jogar um pouquinho, pretendo fazer a série porque o primeiro é um jogo incrível, vou criar aqui um, um corte de cabelo mais parecido com o nosso, e vamos lá, caramelo, apenturasse, vamos lá. Eu fui condenado. Pelo crime de blasfêmia, a punição derradeira do reino me aguarda. Porém a outra saída a tomar, tornar-me um inquisidor marcado. Eu bebi a ruína dos magos e proferi as palavras. Meu carcereiro me trouxe à fronteira ocidental, onde mais uma vez correm murmúrios, e Maria, agora vivo para caçar magos. Tá, então, provavelmente todos os chefes são magos incríveis, né? Tem que ser todos incríveis já tomamos a primeira coisa que a gente faz é se equipar do que o carcereiro tinha vamos dar uma olhada no equipamento fachadinhas, escudão tudo muito simples a primeira coisa que a gente faz no South Sanctuary é, não usar nenhum equipamento Você só vai usar equipamento quando não tiver jeito Quando for extremamente necessário Olha, tem um HP bem grandinho, viu? A tab mirar O boneco pula alto o tutorial igual aqueles jornalistas que não consegue passar do Cuphead olha que beleza um, um, bicho. <risos> um bicho gigante mas não tem problema, isso faz parte do jogo o primeiro Salt in Sanctuary também era assim Graças a Deus, aos deuses você está se mexendo Vai estar canizado Mas pelos movimentos, então O rito de ruína dos magos funcionou A própria Balaia, eu deveria estar olhando você quando encontrou aquela criatura na floresta O fato de que o cavaleiro Brains Estava por perto, foi por a sorte Estava à beira da morte, quando ele o trouxe de volta Para o Vale do Perdão, felizmente pude tratá-lo Pode me chamar de Herborista Xena Sou a curandeira da inquisição aqui do Vale do Perdão Pega esse fasco, frasco De Fulcral Fulcral sorva na próxima vez que se vire. Tem alguma dúvida? Não. O se si bem, Inquisidor. Ó, vai nosso Inquisidor. Vale do Perdão. É o ferreiro, né? Todos eles devem ter histórias interessantíssimas para contar. A gente já vai tá pegando erva do vale. Esse aqui tá mais bonitinho comparado aos outros, o Nexus estão tá mais bonitinhos, parece. Outro pareciam pareciam um sapinho sem nariz, agora dá para ver os, né, os traços. Aqui uma estátua para subir de nível, ali aquele negócio brilhante ali deve ser algo para uma habilidade futura. Tem uma carinha, baú. A gente não gosta muito de dialogar, dialogar só quando não tiver jeito também Quando tiver alguma coisa indicando que é necessário conversar com o personagem Fora isso Não dou a mínima para todas essas pessoas Ah, que legal É um gato? O que é isso aqui? Gato com chifres As estão todas fechadas. Aqui também parece alguma coisa futura. Definir runas. Tem uma missão disponível. Fala com Diadela. Tudo pronto para entrar no portal espelhado? Ah, okay. Sim. você acabou de chegar e a magia desta floresta não é muito bem conhecida nem pelos inquisidores. Atrás de você fica o portal espelhado, uma passagem para locais distantes. Sou de dela guardiantes, portal espelhado. A corrupção da magia já começou a infectar e está na mata praticamente impossibilitando viagem por terra. Mas o portal espelhado pode levar direto à localização daqueles magos deturpados e cruéis que atormentam a região. Tá, tá, tá, já entendi. A gente pega, tem uma sequência de caracteres. Quadro de cooperação, se eu não me engano, você pode fazer algumas sequências e jogar em modo cooperativo, que é muito legal. Minério de ferrona Não sei pra que, que serve Deve ser pra upgrade de arma Isso aqui O mouse no meio da tela é meio esquisito viu? Mas eu acho que o outro também tinha Erva do Vale e Minério de Ferrona Não abre deste lado Ok Voltamos pro começo Você é um o Chaldão, correto? Sim! Estou a campeã era, tecnicamente estou no comando do vale do perdão, mas também pago a minha penitência aqui com você Falou com a dea dela agora sua missão pode iniciar de fato coloque as pedras únicas tá ainda bem que eu dei um hit e não pega no NPC porque eu tenho essa habilidade incrível de matar NPC no começo do jogo começar tudo de novo vamos lá não preciso ficar montando runa, nem decorando, nem anotando no papel, já está ótimo. A gente já fez o tutorial, já conversamos mais ou menos, né? Viu uma história. Olha os olhinhos dele, como está? Ó, descansar e reabastecer Pode a gente já tem alguns bichinhos. Ele tem bastante estamina. No começo do jogo tem bastante estamina. Não sei se a arma nossa é muito leve. Isso é novo. Eu não lembro do primeiro do inimigo. E atrás de você em outras camadas. Gente, está em outra camada. Escolar o sal tem duas coisas ali. Não tem só... Nossa! Obliterado! As coisas que você pega voltam Mas as armadilhas não rearmam ah, É um bom sinal Minério de ferro Eu gostei que o personagem logo de cara ele tem um pulo na parede Isso é muito bom! Significa que deve ter um parcourou para frente, absolutamente complicado. Aqui está trancado. A gente já formou 248 sais. Talvez seja isso. É, ausência de música é perturbador, na verdade. Só o barulho da floresta, baixinho Tá, vamos entrar aqui numa caverninha. Caverna das raízes Olá. Eu lembro que no salto de santuário Tinha sim alguns inimigos que pulavam De uma plataforma para outra Mas eles não eram rápidos assim não Ergui o bicho no ar, sensacional. Duvido se eu pular aqui. <risos> Muito bom. Oh! Temos aqui fragmento do inocente, fragmento inocente vela dourada, apagador de bronze. Um monte de item, hein? um monte de coisa diferente. Espiral da bruma. É bruma? Minério de ferrona. Oh, oh não, não, não, não, não! Olha, eu tenho a impressão esse bicho aí é tipo aqueles cavaleiros prateados eu não vou nem tentar olha que bom, save, vamos descansar e relaxar a frutinha bonito, hein a Urix colar de orelhas Se for igual o em Sanctuary Os inimigos são uns bananões Até você chegar com HP na metade de, da vida dele Daí a coisa fica grotesca evidenciando o dele já tá na... olha lá olha o negócio, já começou a sambar. Vamos dizer assim que eu dou uma busadinha. Por sorte já nasce pertinho. Cara, essa rodada que ele dá é sensacional. Tentar tá se distanciar dele. Não era isso que eu queria. Nossa, agora ele emendou várias coisas. O problema desse jogo é isso aí: o inimigo vai dando tanta variação de ataque que você não sabe mais quando acertar ele. Uh, conseguimos os efeitos. Tá bem legal, viu? Bem legal é o que não não está bem só está mais, mais ou menos mais ou menos traduzido né mas tudo bem lançou hoje então olha é, só Eu podia ter lutado só com o Soki bom tá derrotado o Urik o que, que é isso aqui Só vamos, né? Qualquer coisa enfrentou o Hulk de novo. Morto não quis dar um negócio não. Grappling Hook. Bem esquisito. Tem um baúzinho escondido, os baús bem escondidinho. É, não ia ter como subir ali mesmo, né? O que temos aqui um save. Vai que tem que enfrentar o Urik de novo. Melhor não, né? Minas da pedra. Página de maldições. Isso é uma porta. Devote, devote dois corações de mago. Dois. Tá. deve ser a habilidade depois a gente pega, sai voando. Estão um dando golpe pra caramba porque a gente tirou o equipamento, tá? Né? Não é porque... os personagens é mais bonito, não Aqui tem como subir? O negócio... saindo uns bagulho horrível ali Mineiro de ferrona, né? Bom. Mais ou menos entendo como é que funciona os ataques. Não tá tão impossível. Vila cinzenta. Não precisava ter descansado, né? Mas vai que. Gostei por esse aqui, ó. Ô, droga. Vamos pra cá. Sem vergonha? Tem um perna debaixo da mesa. Olá, você é da Inquisição, não é? Onde as pessoas fazem aquele rito de ruína dos magos e tudo mais? Sim. Vindo essa colina a uma árvore bem na cumeira Uma árvore falante Ela me disse que queria falar com alguém que já devorou o coração de um mago Você já passou pelo rito e devorou o coração de um mago? É, talvez esteja na hora de começar sua jornada Então na guarita abaixo é um cadáver queimado de uma corrupção mágica estranha Se você investigar o um cadáver Quem sabe não lhe mostra o caminho até o piromante Tá bom Eu achei muito longe os bonecos. Devore Arcaljin. Tá bom. Ele paga os negócios, é tipo uma missão. Muito legal. E aqui a gente volta pro começo. Eu vou descansar e abastecer Abandonar a missão? Vamos! Não sei o que acontece, vamos descobrir Agora a gente pode viajar um pouco mais rápido Vamos subir de nível? subir de nível é meio esquisito, viu, você não pode escolher o que você quer, infelizmente. Subimos um pouco de nível, aí você pode aumentar aqui as técnicas, a gente vai sempre investir em força, é corrente. Vamos colocar um pouquinho em agilidade. Já tem ponto? Não, Acabou. É, será que a gente perdeu aquele negócio mesmo? Não podemos mais. Você descobriu os rastros de um mago nomeado, um piromante, mas ainda não o devorou? Vote para a vida e devore. Tá bom, cara. Agora já tá um pouquinho mais forte, vamos fazer isso aí. Tá, devorar mago. Olha right. O bicho vem de longe, hein? Tudo pra isso. Poma. demorar esse arca zoom nosso que a missão é pegar esse mago tem tipo Tipo a sombra dele <risos> Ele desceu na mina já ficou o rastro dele, dá para dar o trekking Não senti uma grande diferença aí no nosso personagem não. Como tem que ser. Ah, o demônio é ele que faz. Nossa senhora, uma aranha. Um suco que esses bichos são muito pesados. Tá certo que a gente não tá usando nenhum escudo, né? Mas... Cara, que bom que dá pra ir enfrentando o Mago e. Toma suco, toma suco. Olha o tanto de HP que a gente achou dele. <risos> Não é muito, né? não é muito Deixou uma piracanjuba ali ó. Seu tolo maldito Eu preciso da chama, preciso da fúria Porque você reprimiu minha ilha Por quê? É o meu dever seu escória é frio e vazia, sua banalidade é desprovida da ira pura e incontida. Não há fúria nos seus atos. Eu precisava de fogo. Eu precisava sentir a chama, sentir o cheiro da pele queimando. O frio é avassalador. Oh, coitado. Fazer o que, né? Só vamos para a árvore. Cara, esse gancho é muito esquisito. Quem está diante de mim a clamores por perto e ao longe eles me despertam. Ao sua perversão da realidade se assoma. Fala a língua do portal espelhado. Você seguirá por ele até Bolgeram. bem. Uma resposta satisfatória. Agora Bolgeran. Extermine aquilo que ameaça a vida. Olha só. Destino descoberto, Bolgeram. O mínimo interessante. Você passou pelo rito, não foi? Devorou o coração do mago? Sim, ótimo. Por favor suba a Corina e fala com a Argentina, tá, já falei. Agora o que a gente vai fazer? Acho que tá bom, né? Vamos voltar lá pro acampamento. A minha ideia nessa gameplay, agora que a gente entendeu mais ou menos o jogo, é. Ficar fora tá? não? É isso, matar todos os bichos. Tá bom por hoje, a gente está com o nosso personagem aí descamisado, careca E derrotamos um chefe, fizemos um tutorial, derrotamos um chefe, derrotamos um mago Entendemos como é que funciona esse negócio, a gente dá, tipo missões de caça além do chefe da área E aí você tem que ir pra um portal, talvez mais para frente nem precisa desses portais, vai saber de Sanctuário, normalmente não era um jogo curto Jogo muito longo, com muitos chefs, Muito desafio, e esse não deve ser diferente Esse deve ser até pior Eu acho Tá parecendo que é um pouco pior Fica assim então pessoal, tá aí a gameplay Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Dona os nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e esse é um jogo indie Não sou os Vania E eu queria muito, ter... eu queria muito Jogar ele é, Deixa o um comentário pra gente A gente sempre gosta lendo e respondendo se possível E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade.